Estava falando mal do médio e entrei aqui, fui sugado por ele por atendimento aqui, por aula gente, ele não é trouxa materialista só uma piadinha, viu tava eu conversando com o Zé Pirinta estava aqui, outro criticando e o Zé defendendo desculpem, seres, intimidades e aí, como vocês estão? quem aqui é Bem... trouxa materialista também? eu Eita, nós, eu que vi uma trouxicidade. <risos> eu também. É. Quem mais? Quem falou eu também? Eu, eu, eu. Jefferson, você é um trouxa materialista? Eu sou. É, o que, que você tem? O que, que, que, que descreve seu materialismo? É... Ah, a gente gosta, né, das coisas da matéria, gosta de dinheiro, gosta gosto de um bom lugar, um bom restaurante. De... E é isso. Então você é um cara de, de gosto do mundo material. Sim. Entendi, entendi. Mas e o materialista dissociativo, que tem o, material, o mundo material como o mais importante? Até mesmo que o moral, aonde... A manutenção da quantidade de posse e ilusória da matéria traduz um comportamento moralmente justificável pelo ato da posse, como ser como seres na época da escravidão e essas coisas, né? Aí, graças a Deus, não. Cara. Cada dia é menos. cada dia é menos. Você não é um trouxa materialista, você, é um trouxa, você não é trouxa, você é um homem de gosto... Entre muitos gostos, o gosto materialista, né? Também, também. Entendi. Mas a, o ser não é um carrasco opressor e, e, e não se utiliza da escravidão para que tenha seus, seus supostos bens materiais. Né? Uhum. Mas ah. trouxa direito meu, né? Trouxa é opinativo. Afinal de adjetivo. contas, trouxa não é um adjetivo puro, Ele é um adjetivo subjetivo, né? Sim. Pois é. Tu gosta de todinho? Não. Não gosto. Gosto de Eu chocolate. Trouxa. <risos> Eu tirei um café com leite. Você não gosta de chocolateado? Não, só o chocolate mesmo. 22 gramas de proteína, zero lactose, sem adição de açúcares, baixo teor de gorduras, bebida láctea, sabor chocolate para dietas com restrição de lactose. Boa, mas Gostante. eu prefiro o whey de baumilha. Baunilha, baunilha não é bom. Nós aqui não gostamos de baumilha. O médio também não gosta de baumilha. Ah, eu gosto. A gente, quem gosta de baumilha, é trouxa. Oi? <risos> pra mim, pro médio, quem gosta de baumilha é trouxa. Então, pra você, eu sou trouxa. Não. Quem gosta de baumilha, você ainda tem chance de mudar. Não. Precisa ainda não mudar. Não vai mudar porque eu quero? Não, claro que não. Eu vou Entendi. mudar porque eu quero. Você vai mudar porque você quer? O que você quer mudar em você, então? Me conte. Ah, não. Se for para mudar, eu mudaria. o quê? Geralmente, o que eu quero mudar, eu, eu mudo. o quê? Hábito, por exemplo. As comidas que eu não queira Que hábito? Eu, eu... Que hábito você quer mudar, você muda. Ah, hábitos de mais saudáveis de não ser sedentário, por exemplo Entendi E você muda rápido? Não É um processo Da vez que eu mudei rápido, eu me fudi Ou não consegui mudar? Ou não consegui mudar Entendi, entendi. Então fica mais claro agora não, Pensei que você estava falando é. com psicopata por quê? O ser que não tem muita dificuldade de mudar e se adaptar a uma certa apatia da psique. Não há Entendi. tanto envolvimento e ah, o ser tem mais estrutura para poder fazer as coisas. Faz sentido. É, mas eu acabei de falar uma coisa de trouxa. Sabe por quê? Por, quê? por que é a apatia da psique? O não envolvimento emocional. Por que o envolvimento emocional é dito como ruim? Não faz sentido. É uma dissociação, é uma dissociação na ideia de que quem não é, é envolvido emocionalmente há uma patologia nesse aspecto, ou uma provável Quem não é doente, ou infantil, ou infantilizado, a nível de ou maturidade... É... É dado como doente, é isso? Não. Que assim, se você vai mandar alguém embora, você não manda? Você não uma ordem de mandar uma pessoa embora, você não manda? Não, um não manda. Não algum... manda? Você não fala para a pessoa, oh, você precisa ir embora, porque houve várias tentativas aqui de, de adaptação, você não correspondeu e você não faz parte do perfil da empresa? Ah, eu ainda não cheguei nesse, nesse contexto desse de, cargo com essa responsabilidade. Mas e se eu... tivesse esse cargo? Você não mandaria ir embora? Aí ah, sim, se, se competesse, se tivesse o meu. Seria fácil? Sinceramente, não. Então, significa que você ainda não tem maturidade para ter esse cargo. Entendi. Sabe por que serve as empresas? As empresas capacitam o indivíduo, amadurecem ele, ele lida com as coisas, ele ajuda a empresa, e quando ele não é mais útil para os valores e para as condições que a empresa tem, uma porque ele melhorou muito, outra porque ele... ele ou ele não melhorou, ou a empresa mudou e ele não se adaptou, ou o perfil dele não corresponde mais às necessidades da equipe, uma mudança de gerência... Ou ele se tornou um gerente, ele, a, a linha do, do trabalho dele não é uma linha compatível com a empresa. Há um número, inúmeros fatores que justificam a saída dele. Só que havia, ser mandado embora é visto como ruim. Então, o contrato acabou, a, nossos interesses não eram compatíveis, e nós chegamos a, a, a ideia de que eu não ia mais contribuir e não receberia grandes contribuições da empresa, ou até mesmo o indivíduo não está mais satisfeito porque a empresa não evoluiu quanto ele gostaria, ele gostaria de trabalhar numa empresa maior, diferente, mudar sua função, mudar de área, prestar concurso. Então, mandar embora não é ruim, mandar embora é a oportunidade do ser fazer coisas mais compatíveis. Por exemplo, tinha uma menina que trabalhava lá em casa e não estava mais fazendo as coisas da forma que nós estávamos gostando, do nosso jeito, e aí a esposa conversou com ela e essa semana ela não trabalha mais lá, ela saiu de lá. Oh, mas, mas assim, eu não, eu não fiquei remoendo isso, eu aceitei os fatos, que realmente não havia mais condição de continuar. Não há problema nenhum. Exato. Mas é visto como problemático. Eu concordo. Eu concordo. E, se, e, se, e se eu chegasse, se você chegasse nela e não mandasse ela embora, todo mundo ficasse insatisfeito, porque a insatisfação de um gera um ambiente de insatisfação, Sim. e ela perdesse a oportunidade de trabalhar num lugar melhor para ganhar mais para trabalhar menos? Sim ou para fazer alguma coisa que ela adora ou que caso não seja o que ela adora fazer o que ela fazia na sua casa Sim. porque sempre a condição é ruim e deficitária ah por causa do histórico talvez mas ou também seja talvez por causa do medo implícito, implícito o medo a dimensão do medo fazendo parte de toda a condição de percepção da realidade aonde é agora onde estarei quem quem vou estar é igual a ideia de estabilidade da empresa. O ser que é autônomo tem a mesma estabilidade que alguém que é funcionário. Ambos fazem um trabalho, a diferença é que quem é funcionário faz um trabalho como funcionário, como alguém que tem uh, um cargo e um, um serviço, o autônomo normalmente faz algo ou mais simples ou mais individualizado. A diferença é só uh, os ambos executam um trabalho, não há diferença. A diferença é o qual trabalho é executado. Um trabalho mais complexo precisa de muita gente. Se é muita gente, o nome do organismo é a empresa. Se é um trabalho como um trabalho de artesão, por exemplo, é um ser só, um especialista só. E esse especialista vai exercer sua função com maestria. Não há diferença? Entende? Eu entendo, eu entendo. É igual essa ideia de machismo e feminismo, já viu? Dá um contexto. Não tem, as pessoas que dizem que os homens são machistas sim. e as mulheres ah, sim, são feministas, sim. não tem isso? Tem. Não dizem que as mulheres e os homens não têm o mesmo direito no trabalho e não dão dá... as não ganhamos o mesmo salário eu discordo enfim. mas existe draco dios é. agora eu volto falhou aqui não é falhou. dito que você que você que não é dito que Independente da sua concordância ou não, não é dito que as mulheres e os homens não têm diferença de salário? É, é um senso comum. É dito, né? Não sei se é um senso comum. É dito. É, é, é. é dito que não Sim. há direitos iguais, etc e tal. Aí há seres brigando de um lado brigando do outro, não é? Sim. Ok. Se há ou não há, não importa. Mas todos os fatores são avaliados? Não. Um homem e uma mulher fazendo a mesma coisa, tá? Mas o que é essa coisa? Qual é a subjetividade? Qual é o perfil? Qual é o perfil de pessoa? Qual é o perfil de personalidade? Eu tenho dois gerentes, ambos são gerentes, ambos fizeram a mesma faculdade, ambos fizeram a mesma especialização, ambos têm a mesma capacidade, mas eles têm perfis subjetivos distintos. E aqui é uma equipe específica, e aquela equipe tem componentes que tem aspectos específicos, que tem tendências específicas, que são supridas por um perfil específico, e a compatibilidade 100% é muito difícil, mas eu tenho mais compatibilidade com o um tipo de ser do que outro. E aí eu tenho um cargo de gerência para aquela equipe, para um tipo de cliente, para um tipo de serviço, para um tipo de, di de dinheiro, para um tipo de valor, aonde eu tenho muita subjetividade e muitos tipos de expressão, aonde nem sempre o melhor gerente é o contratado para uma função específica, no, a nível de números, tá? Mas a nível de perfil, ele é o mais compatível. Então, às vezes, a pessoa que não é a melhor gerente é contratada ou é... é... Tem uma. É, tem uma. uma... Quando o ser é promovido, tem uma promoção. E às vezes o melhor não recebe a promoção, porque ele tecnicamente é melhor. Na nível de maturidade, ele é mais maduro. Ele ou ela, não importa. Ser. Mas ele não recebeu aquela vaga, vai receber outra. Ou de outra empresa, ou de outro momento, ou de outro cenário porque a subjetividade de correlação para a execução do serviço é singular. Então, nesse argumento de um ganha mais, outro ganha menos, independente de quem está certo ou quem está errado, nós temos que prestar atenção no campo subjetivo da, do universo interativo ali, na verdade. Concordo, naquele contexto aquela pessoa é mais adequada. Aquela pessoa. Qual sexo? Foda-se. É como eu tenho mesmo. Perspectivo. Exato. Então, como que a gente usa isso para o, o resto? Ah, você ser mandado embora. primeira coisa é a dimensão do medo. É uma coisa que vem é o medo, e como vou lidar com o medo, e quais são as piores probabilidades para que eu possa me antecipar. Às vezes não. Às vezes você é um bom funcionário, às vezes você é uma pessoa que tem um perfil considerado moralmente excelente, às vezes você é uma pessoa que tem, vai ter resultados magníficos, mas não naquela empresa. Quase sempre, nesses cenários a pessoa recebe uma proposta de outra empresa, e etc e tal, não é problema, isso não é um problema. A questão é um exemplo de como interagir nessa dinâmica. Por exemplo, imagina que tem lá uma entrevista na rua para falar sobre essa diferença entre homem e mulher, e você dá a resposta que o ser subjetivo se adapta melhor ao cargo diante da subjetividade que o cargo exige. Você expõe um algo que está sendo encoberto com raiva, trauma, dor, uma dimensão de medo. Porque um, um ser ataca outro ser quando tem medo, não é? Concordo. Então, o ser está ali defendendo uma causa, justificada ou não, correta ou incorreta, que para nós aqui não importa, mas ele está ali defendendo aquela causa, e se ele tem raiva, dor, sofrimento, é porque há medo. Agora, sem o medo, ele tem muito mais serenidade para dizer: esse aqui é uma boa estratégia, isso aqui é bom, isso aqui é legal. Ah, isso que eu tô defendendo eu concordo Ah, isso que eu tô defendendo eu não concordo Ah, isso é interessante Tem mais capacidade analítica, singular Compreende? É mais escolar, né? Exato é, é. Tirar o certo e o errado Dissipa a dimensão do medo Ah, ah tal pessoa tá, fez isso, outra pessoa fez aquilo outro. O que, que você acha? Acha certo ou errado? Eu não sei não sei. Vamos, vamos tirar o certo e errado. Vamos basear nos fatos. Vamos basear nos direitos. Vamos basear na moral, na conduta, né? Vamos unir o conservadorismo e o progressismo, sabe? Vamos analisar o progresso da humanidade. Vamos conservar os valores e os ideais, sabe? Não há conflito. O medo do futuro traz o medo dos desafios. O receio do passado pede o receio dos erros. Qual está certo? Os dois? Os dois têm subjetividade para agregar. E se os dois estão num conjunto de conflito, os dois têm dados importantes para trabalharem e colaborarem. Do contrário, o mundo não colocaria os dois no mesmo conflito, entende? É a lei de ressonância. Agora vamos falar de você. Você. Você já teve conflitos, não teve? Já. E conflitos com você mesmo, não foi? Já, sim. Onde você exigia que você fosse de um jeito, ou tivesse algum padrão de resposta, ou se cobra, se cobrasse por alguma coisa. Mas, na verdade, você não fazia daquele jeito? ficava nesse cabo de guerra com você mesmo, né? Brigando. Sim. E se você falasse, olha, não há quem tá certo quem tá errado. Eu faço isso, isso e isso, e eu acho isso, isso e isso correto. Tá, então como que eu vou traduzir o que eu faço ao que eu acho correto? Qual, O que, que a minha autotrítica e a minha postura, o que, que elas podem contribuir para um denominador comum? Como eu posso me dividir hipoteticamente, porque conscientemente não é possível ainda, mas também é possível, também é possível algum dia. Mas hipoteticamente eu consigo me dividir. A minha versão que não faz as coisas do jeito que eu acho correto, e a minha versão que acha que o correto. Como uma iria acolher a outra? Como eu posso criar uma fantasia aqui para trazer a definição e o aspecto definitivo para que eu possa expressar o que considero adequado diante da adequação a essa a essa condição adequada ao meio ambiente. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso parar, respirar e refletir? Isso é refletir. Isso é meditar. Está meditando? Está mediando a ação? Está mediando a ideia? Está criando hipóteses? Está criando cenários? Está dando abertura para o seu demônio interior trabalhar, o seu Exu, anjo da guarda. Você tá dando abertura, falando, olha, quais são as possibilidades? Ah, eu não acredito em nada disso, mas você pode imaginar. Você pode chamar tudo isso, e mais um pouco, de consciência. A minha consciência disse, sabe? Tantas vezes eu já disse isso, a minha consciência disse. né a minha consciência me disse isso. A consciência fala um dia tão específico, singular, diferente do seu cotidiano. Não, é foda-se. Ouve isso e eu considero que veio da minha consciência. Não importa quem falou. Importa se o que foi dito importa para mim, entende? Entendi. Isso faz sentido pra mim, pra mim subjetividade. Exato. E o que importa nisso? Importa para mim. Ah, pra que serve? Pra nada. Pode não chegar a nenhum resultado, mas você teve ali um tempo onde você se dedicou a você, você tirou o foco do meio, e você focou em você. É a melhor fonte reequilibradora que existe. Parar, sozinho, no ósimo, olhar pra você, e refletir sobre decisões, pensamentos e hipóteses e fantasias. Sonhar, não com o futuro ou com o desejo, ou com o futuro ou desejo. E você vai substituir essa conexão, esse link com a dimensão do medo, e vai ter condições e vai ter um ambiente muito rico para recarregar suas energias, para dissipar, aterrar, para voltar você a ser você e ser o mais verdadeiro. Além do que, você pode chegar a soluções maravilhosas. E você sabe o que tudo isso que eu disse tem em comum? Nenhuma das frases ou das colocações te conecta à dimensão do medo. Realmente. Não tem. O medo não é dimensionado, não é estimulado. E sabe onde fica o instinto? De que embaixo de tudo. É o instinto, camada inferior, emocional, e depois o consciente, tá? o mental se você tem medo, imagina que vai, tudo meio que tá no oceano, você vai lá e bagunça o fundo do oceano, o que é que levanta? Poeira. Só que imagina que as partículas de poeira são memórias associadas a medo. Isso tudo vai gerar uma reverberação no seu sistema. Uma compressão, uma sobrecarga. Isso dá pânico, né? Pô, do jeito que eu tô, já tô fudido, imagina se assim, ficar em pânico, né? <risos> Exato, pois é. Então é isso. Há dúvidas? Eu só queria é, complementar que realmente aí o julgamento ele, ele não estaria ah, a, a solução, a provável a solução não seria mais elegante possível. Talvez seria é, julgar é inevitável. Não tem problema em julgar, né? A questão é o peso não, do julgamento, julgamento. né? É, ah, não, a conclusão da, da melhor maneira do pegar o tipo, pra mim Sem medo. Acho que as coisas ficam mais claras e, inevitavelmente, melhores. Exato, ou cenários que o medo é importante. Por exemplo, às vezes você vai fazer alguma coisa doida, sabe? Por de bang jump, para queda, uhum. sabe? Essas coisas assim. O cara não precisa fazer e vai fazer, sabe? Essas coisas idiota, trouxa, sabe? <risos> É, não tem nenhuma justificativa ali para fazer, mas vai fazer, tá ok, beleza, não vai fazer, tranquilo. O seu medo ali vai fazer você prestar atenção no, no equipamento. Vai fazer você escolher um bom instrutor, vai fazer você escolher uma empresa adequada, vai fazer você olhar o histórico da empresa. Deixa eu ver quanta gente já morreu aqui. <risos> é, deixa eu ver quanta gente já morreu, não sei se com essas palavras, mas eu trago um estilo gore, com meus dramas, não sei se você percebeu. Mas deixa eu ver quanta gente já se fudeu, não. Ninguém se fudeu, né? Pô, nota boa no Google, né? Ó, pular, de, pular de paraquedas dá cinco estrelas no bagulho. Ah lá, ah, quanta gente tirou selfie aqui, marcou, né? Olha aí. Tratam bem, dão um bolachinha se a sua pressão cair, né? Mas é intenso, o medo nem sempre é ruim. Mas é o um medo qualificado, não o medo. que te liga a uma dimensão de medo que é nutrida por milhões sentindo medo, sabe? Sim. E o fato de você agir com discernimento te une a uma dimensão, de uma dimensão de discernimento. Não é muita gente, mas os que estão lá são bem sólidos, estáveis. E a tendência é que cada vez mais você exercite o seu discernimento. Sim. E parabéns, você é um bom ser. Todos aqui são bons seres. Bom sai. Bom sai é ruim, né? Fica cortando a árvore. Não é bom sai seres. É bom fica, né? É nós. Não tem um time chamado Benfica, né? Olha a memória funcionando. Não que não merda, sei. hein? Tem um chamado Benfica, né? Eu acho que é, é europeu. Quer ver? Benfica. Clube de futebol. Ah, o Benfica é de Portugal. Esporte, Lisboa e Benfica. Que merda, hein? Vai jogar contra a Inter de Milão. Dia 19, quarta-feira. Às quatro da tarde, não perca, viu? Vai tomar um cacete. Ah, já foi o jogo. Foi... Quartas de final da Liga dos Campeões. 2x2. E 2. o total do jogo? Quartas de final 2x2 2, e depois 2x0. fica, perdeu. Trouxa. Informações de, de informações de futebolística, super importantes. Boa noite, Cegos. Boa sexta-feira. Não com muita gordura. Caralho. Mais fibras, viu? Mais fibras, hein? O cu tá reclamando. Mas a maioria, hein? Olha lá, hein? Ah, falta uma informação importante. Um, essa aula foi bem interessante para as pessoas. Vocês autorizam ficar disponível? Sempre. Por mim, e... sim. Sim. Que bom, decisão da maioria, vamos disponibilizar. E também nem aparece quem ficou quietinho. Tchau, então, gente. Beijo nos lúteos. Só do lúteo de quem come fibra. Se você não comer fibra, não ganha beijo no bombom. <risos> né? Coma pouca fibra também, não muita também, senão não vai sair aí para ficar com o entalado. Tchau, aqui é só amor e cuidados. <risos> <risos>